Fala galera! Júlia, se mais de ficar. estamos aqui no Fortnite, e hoje estamos aqui no... com o meu pai. Oi! E tudo do canal, e hoje estamos aqui com o meu irmão. Oi. O mais animado. <risos> <risos> <risos> tô brincando, tô brincando. Opa! Deixa o like. Pai, eu já falei mil vezes que é para baixar o dedinho. Não, não baixa, olha lá. Vai, Júlia! Pai! 2 mais 2 igual a 4? É! Uau! E pessoal, hoje, hoje a gente vai jogar uma escada não mão então bora pra partida. Como eu rodar esse bambolê, a gente vai. Yeah. Meu, pai tá aprendendo, meu pai tá aprendendo a construir, então não vou pedir mais material para ele, né, pessoal? Então agora né, a gente, vai pra... a gente já tá aqui na partida, a gente já vai pro ônibus, a gente já vai o ônibus E o Daniel tá... Eu tô pro... aqui no ônibus já, ó, pro... ó, ó o ônibus aqui ó, Daniel... vou quebrar o ônibus E o Daniel pegou um SMG A resolução da base da tela Não, mas eu ia apagar Não, de nada, mas beleza, agora é hora do Daniel mas. Tá. Daniel, por favor, não seja bobinhos que eu odeio eu vou, eu vou cair pra ouvir, Lu. Pula, pula, pula. Vamos, pai, pula! Ei! Aqui a, no azul! Depois eu marco, hein? Na Uta. Se a gente ganhar esse, o vai lá. marcar nada. Vou azul. marcar no lugar lá. baixo Achei um lugar esconderijo, hora. Aonde que é, marca? Não vou falar. É... É esconderijo, Júnior. É esconderijo, esconderijo você não se fala. Nossa, mas M4. eu só a filha, né? Nossa, Comecei com uma doze, soldão. M4. Boa, Eu já peguei 12 Oxe, quem tá atirando? É o Dani? Ah. Eu? Pra que eu ia atirar? Ai é, não né? Você pegou o baú daqui de baixo? Que... Ih, cadê meu M4? Eu dropei errado, dropei errado uma fogueirinha ali Ô Julinha, você tem que falar mais um pouquinho né Julinha? Ela fala pouco. No, na treta ela tá tretando, pode ter tipo uns 5 caras, ela não fala nada. Ela só fala quando quer é alguma coisa, né? Aham. Uhum. você tem que falar ah, mais, Júlia. O cara tá com vocês e fala: tem cara comigo, tem cara comigo. Depois Ela fala: tem cara ela não abre. É, a é verdade. A ela fala: tem cara comigo, e ela não fica ela não fala mais nada. Parece que ela me passa com a língua dela quando ela tá tritando. Cadê Jujuba? Ô Jujuba, eu já tenho um 12. Não, é pra quem quer, né? Eu sei que você quer entrar, mas não precisa. também É, não precisa, é. você tem que falar mais um pouco, né? Não, porque fica muito eu muito eu, eu não sei vou mas eu falo olhar um aqui, ah, Ninguém caiu aqui, só não Pai, é? o pior, pai, o pior em casa ela não ela não fecha a boca aqui tá bom Deixa a mudinha só tagarela como tranquilo a treta tem que ser pisar tagarela vai pedir loot né aaaa ah! deixa de repente ah, tinha chudão nem vi. Calma, pai, já tô com. Eu. E eu. Eu e meu pai, mineiros. Eu coloquei cinco minas aí. É a minha tá. mina que eu larguei. Vamos sair daqui agora? O que você tá fazendo isso, Júlio? Por favor, não quebra. Por que você tá fazendo isso? Não me pergunte para mim. Vamos, vamos, a gente vamos. A Júlia tá se matando, pai. Ó, oh, Julia. Olha lá a vida dela. Ah, me dá peixe. Tá gastando peixe à toa? Ela vai ah. ficar com 75 de vida, porque ela é bobona. Eu vamos, Julia. Eu tenho kit médico. Vai gastar kit médico para isso de vida. Mas eu não vou, eu não vou. Ah, achei um baú escondido. O pai, Oi. a Julia se jogou de queda pra comer peixe, pra ficar com 75 de vida. Olha o helicóptero aí, ó. Tô vendo, eu tô sem shield. Ó, o Julia tá com shield, não deu um shield pra mim. Então vamos pra outro caso aí ajudão. pra tentar pegar. Ah, e tem, tem aí ó, na frente aí, ó. Vamos lá? Agência? É. Vamos, ah, eu tô sem shield mais, vá. Eu, eu tenho, tenho kit médico, Daniel, pra você ficar full. Eu tenho tá dura. Ah, tinha um chudão ali na frente. Cheguei, cheguei. O Julião faz umas vezes umas coisas não pai, Não sai não! pega outro. Aí, já pegou, Cadê o Midas? Cadê o Midas? Ué, ninguém caiu aqui não, tá? Não, caíram sim. Vem cá. Mataram o Midas. Já? Então, bora é pro cofre. Ó, oh, tem um baú aqui, ó, tem que abrir com aquele... Ah! Tô renascendo, tô renascendo. Tem um baú aqui, ó. Vem na cera, vem na vem na Matei. Quem que é a Eu. Você tá onde? Quem quer Scar? Dei lá, pega esse Vai dropar esse e não vai. Ai, ninguém abriu o cofre não. Não, o cofre tá comigo aqui. Agora eu peguei, acabei de pegar. Ai, pra casa do aí <risos> Deixa a bazuca aí, aqui. pai. Ó. Eu só vou quebrar e vocês pegam tudo. Ó a bazuca. Ah, a bazuca eu quero. Vem cá, todo mundo. Pera aí. Pega aqui, pai. Vou usar a magic... Não, vou usar chuta chute. Pega a bala, pai. Não. Pode quebrar, pode quebrar. Ah, pensa. Aqui pega Nem vem arma kit de médico Que acha? Eu já deve ter pegado tudo Bora O cavaleiro é bem O chudão aí, eu já tô levando dois medkits. O pai, eu tô ó. levando três já. Vai lá, pai. Eu tô levando uma tá Troca pelos medkits. Eu tô levando trocar por medkit. Aham, uhum. a ah, tá dura. Tem quantas tá dura? 15 Ah, troca pelo medikit. Medikit tem dois. Cura 100%, cura 100 da vida acho que tem duas alguém tem arma de bala de 12 aí? Tenho não. boa pescadora! Eu não vi dá bala de, de 12 não de. Ah, de 12 também, quem tiver bastante dá. Eu tenho 24 de bazuca, de bazuca. De açúcar. Já te dropei. Eu acho que eu vou abrir. De bazuca, tem? É, eu tenho SMG aí, eu se alguém quiser. Bazuca? Não tenho não. Tem, Júlia? Não, deve ser bala de bazuca, Julia. Você que abriu? Eu, eu que... Eu dei 4 pro meu pai. O copo. De bazuca? Aham, uhum, era tudo que eu tinha. Então tá bom. Tu tá com qual Tô. É, então tá certo. Não, tô com 5. Então tá certo. Deu uma no frente no não no paint e na bazuca. Pera aí, pai, Peraí, pai. Peraí, pai. Deixou, velho. Oh, Ó meu carro. Quem quer Ai, bala de doze? Né? Do... Eu. Vem, pai, desce do carro. Vem cá. Vem cá, atirando? Vocês dois querem? Quero, vai, vai, vai, dropa, dropa, dropa, rápido, rápido. Eu o só quero. Não vou ficar muito separado, não. Vai! Tá ah, safe. Tempestade Vem pai Eu só tenho três balas Vem pega... Sério Júlia, você fez uma box pra me dar duas balas Deixa eu dirigir Júlia eu É dois. eu, olha lá, a bala, lá que de 12. Demora Deixa eu dirigir aí Deixa eu que dirigir Pega aí ó para, Júlia! Deixa eu dirigir aí, Júlia. Vou deixar meu pai. Vem, pai! Toma, cara que anda! Qual o pai? Qual que é? Shift? Tá, tá. Cadê o Dani? Aqui, que Nós vamos pra onde? Ih, é pro outro lado. Tá, rapaz, lá, tá gente. Da minha nação. Não, não, não. não. Para de tirar. Truebow Shift. Tem alguém atirando? É eu. É Tem cara atirando lá embaixo. Vamos descer aqui? Desce, desce, desce. Só porque tá cheio de, de bala aí, né? Eita, pega, Dois caras ali, acertei 95, de, 95 de, no, verdinho. no verdinho. Que verdinho? Verdinho. O meatro ainda não acertei. Oh, Espera de tirar. Pra não acertei 29. Se eu dois Querem ruxar o Vampel? Mata, mata. Bate. Vai, eu, destru... eu vou. Do... Ah, ele pegou ele lá pra tentar salvar. Bora, bora, bora, bora. Nossa, ele tá dentro, tava dentro, tava dentro, Nossa, cara, que. Matei, matei. Ele tá focando eu, tem mais um. Salva eu, pai. Vai lá, Júlia, vai lá. Tá bom, pai, dá pra salvar já. Essa parede, cara... o cara tá lá na frente se curando. Olha aí, Julia. Quer... Quer o kit médico? Não, tem um peixe aqui. Não, tem peixe ali na moita. Eu já comi, eu já comi peixe. Cadê o cara? Morreu já? Não morreu. Ai caramba, morri. Salva eu, eu. Salva a Júlia primeiro aí. Ó, oh, tem um sniper ali, ó. Essa sniper é minha, hein. Eu te dou outra aqui. Quer alguém atirando, é? Né? Salva meu pai. Opa, é sniper aí, ó. Opa, opa. Vai, Júlia. Mas já é lutinha mesmo. Deus Júlia. Eu pensei que o Daniel ia é salvar ele. Que pegou, pegou no colo. Leva eu aqui no, no matinho, aqui, ó. Aí, tá bom. Eu o tenho um kit médico e vou lá Segura aí que eu tenho kit médico. Tô com 12 shield Eu lutei o do cara, outro todo. Ainda você quer. Pega aqui, Júlia. Ficou com o carro! Ficou eu, eu, eu, eu, eu tenho um... Eu tenho kit médico aqui Matei! Matei! A filha é doida! Tá, ela sai doida! Ela com sai com doida! Sai doida! Sai doida! Toma, Julio! Tá, ah, tá cheio! Já. Tá cheio agora ela tá! Agora pega tá, aí! Pé, pega aí! Mini! Pé, Mini. Pega aqui, Julio! O okay. que? Já... Já tenho! Então leva! Mas tô levando já três kit médico. Faz o que você quiser que eu eu tô com 6 aqui. Nossa, tô com madeira e eu nem uso madeira direito. Ó é o um peixe aqui. Tem cara tirando Eita, tem dois cara comigo. Vem, pai. vem, vem, Espera aí, Dani. Ele morreu, não morreu. Andar. Daniel, quer arma do Midas? Não. Pega aqui, eu não quero. Ô, Daniel, usa a aí, Daniel. Tá aqui. Ninguém vai pegar essa amarela aí, não? Não, não pai. Não. não, é pro Daniel pegar. É, é, isso aí é mítica, pai, né? É amarela, é mas... Quem quer pegar? Eu vou pegar ela. Vou pegar, pode pegar, pai. Ela é boa. Atira com ela pra você ver, pai. Eu sei, ela atira rapidinho, né? Uhum. É bom pra você, pai Eu vou trocar o chudão, pai, chudão vamos tem é isso aqui, Julia... ó quem, quem, quem quiser, quem tiver kit médico aí, me dá Que eu levo Tô levando três já, pai Sim. Vamos usar o pad que a Júlia usou pra, pra andar 30km Eita, a tempestade Ixi, só tem uma quadrilha, hein Tem uma quadrilha é um, um squad, não é uma quadrilha É uma quadrilha Um squad Um squad Vai vim cá pegar que tiver aqui Cadê? Cadê? Tá lá em cima da ponte, lá, ó. Então, espera aí que eu vou meter bazucada e você mete de tiro Tomei tiro, Tomei, tiro. Tomei tiro. Eu seguro, seguro Pode ficar tranquilo que eu tenho um médico medico entendo tudo aqui, ó Eles tão lá em cima? Eles me deram tiro de sniper, cuidaram pra não tomar tiro de sniper só os dois de sniper, pesado. Eles estão onde? Tem um em cima da ponte e o outro não sei. Os dois estão em cima lá. Eles, uh, naquela posição lá em cima? É, tem uma. Só tem um! Uso o uso o Ali ó, naquela posição eu tirei? a outra ali, pai, a outra. Do lado de cá? É, aquela ali ó. Ali, ó. Tá com a bazuca lá, rápido. Tá com a bazuca, pai. Ele tacou, ele tacou. Correu. Tá, bom, tá muito miado. Eu tô só aqui, na, na bazuca! Nós e mais um... quantos caras? É, e... é, mais de... Mais... três Quem tem... Você matou aí? Matamos tá. oh, Ó, tem cara tirando aí. Na moita, na moita! Sente pouco Hs nenhum Tomei muito... Hs nenhum Tomei muita rajada Ah, meu Deus, Dani, esse cara... Ih. Agora aí! Ah, meu Deus! Morreu, Dani? Morri, mano, esse cara é muito chato. Não vai, não vai, não vai dar. Você com os três. Ah, Júlia, contra os três? Calma. Né? É, Acredito em você, Júlia. Doce, doce! Ai, Jujuba! Jujuba é Parabéns, Jujuba! Jogou é muito bem, jogou? Jogou. Parabéns.